a todos, bem-vindos ao ADEC TV. Estou aqui juntamente com o professor Joás, dando continuidade naquela série sobre os profetas menores. Acho que nós já estamos no oitavo profeta, né professor? Parece que é isso. Sofanias. <risos> Temos para falar do profeta Sofanias. É, sobre ele, né, biograficamente falando, a gente tem pouca coisa, né? É só esse versículo primeiro aí que fala de uma de uma genealogia aí que não é uma genealogia tão grande, né? Ela vai quatro gerações quatro só. Gerações? né? E assim, a gente não tem muita informação biográfica sobre quem é o personagem. Parece Mas que era é parente do rei, foi parente do rei Ezequias, né? pela genealogia dá a entender que sim, porque é o que justificaria uma genealogia, né? Alguém de uma descendência nobre, né? então é bem provável que seja aí e o rei, rei. Né, Ezequias. Então é e fora isso o que a gente sabe é só o nome dele, o nome do pai dele, né, e dos avós aí. E a época que ele profetizou a, dá para saber? A época dá para saber porque é, pelo primeiro capítulo aí, esses primeiros versos a gente vê que foi na época do reinado de, de Josias. Josias, né? É, Josias reinou entre 640 até 609 uhum. antes de Cristo. Né? Então, ele, ele profetizou nesse período, muito provavelmente no início desse período, né? Esse período, é. E as profecias dele, né, foi para o reino de Judá, que foi específico. Isso. Foi específico e tem uma parte que é um tanto mais abrangente, né? Mais abrangente, é, é nós vamos falar. Mas, assim, é, especificamente foi para o reino de Judá, né? Professor, a sua mensagem sempre fala assim, está perto o dia do Senhor. Isso. É o dia da ira do Senhor, vai ser o grande dia do Senhor. Né? E, e assim, tem vários grandes dias do Senhor que ele se refere aqui, né? não é só um evento específico, não. E nesse caso aqui, né, ele, ele vai falar é, a, o contexto geral né, do livro, né, todo ele, os três capítulos, é sobre é, assim, um, um, uma, um acerto de contas do Senhor, né? Com Jerusalém, né? com as cidades vizinhas e com as nações com Então esse, esse dia do Senhor, né? ele tem cada um desses aspectos aí Tem um dia do Senhor para Jerusalém, tem o dia do Senhor para as cidades vizinhas Tem o dia do Senhor para as nações, pras nações. Né? Aqui começa assim, a né? é, partir do capítulo 1, versículo 2 Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Ele já está falando, né? Quem está falando? Destruirei tantos homens quanto os animais. Destruirei aves do céu e os peixes do mar. E os que causam tropeços junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra. Declaro o Senhor. né? Aí ele fala de novo da origem, né? quem está dando a palavra. E que dia é esse, esse juízo? Parece um juízo final aí. É, esse, esse aí é... Eu hei de consumir por completo tudo que está sobre a face da terra. Né? Então é o grande dia do juízo do Senhor. Né? É, esse dia vai ser um dia de, de destruição. Né? Ele vai consumir tudo Sim. que existe, vai ser um dia de destruição. Né? Ele vai falar de outros juízos aí, Sim. a partir daí, né? E sobre esse aqui, ele vai falar que o, o manso vai ser preservado. Né? A gente vai ver isso depois, mas está lá no capítulo 2, é o, o verso-chave do livro, né? o vers versículo 3 do capítulo 2. Né? É, mas esse juízo aqui, a gente vê, tudo vai ser destruído. Né? E, e assim, tudo mesmo. Está falando de homens, de animais, de plantas. Tudo. Ele fala né? tudo. Então esse dia vai ser um dia terrível. Né? Vai ser um dia. É, de acerto de contas mesmo, de castigo né? por conta do quanto o pecado né, tem, é, tem causado é, essa ira no Senhor né? o cálice da ira do Senhor outros profetas vão usar essa, essa analogia né? o cálice da ira do Senhor vai se encher de uma forma que vai entornar né? aí vem o juízo é. aqui a gente pode falar de Apocalipse 19 professor com certeza, Com né? certeza. porque é, esse dia é escatológico mesmo, é lá no futuro, né? é, depois de todos os eventos escatológicos que precisam acontecer antes disso, né? que a Bíblia descreve todos eles, Todos eles. Né? aí virá esse dia em que o castigo do Senhor vai, vai vir sobre toda a terra. E professor, para quem nos assiste, defina para eles assim, rapidinho o que seria quando o senhor cita escatológico, é escatológico. O que seria escatologia? Seria, seria os eventos futuros que foram profetizados na, na, na escritura. Né? Quando a gente fala de escatologia bíblica, a gente está falando é, dessas profecias que dizem respeito ao que vai acontecer. Né? As, últimas é, coisas. as últimas coisas. É. é isso aí, pessoal. É só para ninguém ficar perdido, para quem é. não sabe. E, e professor... Aqui ele começa assim, né? Aqui ele já está falando para Judá, a partir do versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que do alto dos terraços adoram o exército de estrelas e aqueles que prostam jurando pelo Senhor e também por Maloque. É. Aqui ele já começa a profetizar contra Judá. Contra a idolatria que reinava é. ali. Você vê que o castigo do Senhor, ele tem uma razão, né? Ele tem um motivo. Deus, não, Deus está irado. Por que, que Deus está irado? Ele vai explicar aí no verso 5. Né? É, esse povo ora para o Deus do céu, para o Criador, né? ora uhum. para o seu Deus, né? Porque esse povo carrega o nome dele, carrega, esse povo assina o sobrenome de, do Deus criador de todas as coisas. Né? É o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome. Né? O povo escolhido é, de Deus. Então esse povo ora para ele e também ora para Moloque. Para né? Baal. Para Baal. E isso é, provocou ira ao Senhor, né? Nos, provocou ira por causa do zelo que o Senhor tem pelo seu nome. Ele emprestou o seu nome para esse povo, e esse povo o traiu, seguindo a outros deuses. Né? Falsos, né? Deuses inventados, inventados. deuses imaginários. E, e, e, professor, o versículo 7 fala assim, Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício consagrou seus convidados. Achei muito forte. Eu não sei se fiz uma interpretação errada, mas tipo assim, né? Aqui há uma chamada para o silêncio. Calem-se, né? Para todo mundo ficar calado diante do Senhor. E no dia do Senhor seriam os acontecimentos, os juízos de Judá, juízos que Judá jamais esqueceria, né? Ali os juízos que... e eles ofereciam sacrifício ao Senhor, mas por causa da desobediência se tornaram o, pró o próprio sacrifício de Deus? Seria isso? É mais ou menos isso. Ele, ele Manda eles se calarem porque ele vai oferecer um sacrifício. Ele vai oferecer um sacrifício. O Senhor vai oferecer então, um sacrifício. Então ele, ele vai derramar sua ira sobre... Aí ele cita aí filhos de nobres, né? filhos de reis. Vai citando. E vai citando aí sobre quem. Né? Consagrou é... seus convidados, minha tradução fala assim consagrou, quer dizer, eles foram separados para isso. isso, separados para o sacrifício, né? é, e assim, de novo, ele disse que o dia do Senhor está, está perto, e ele manda se calar em diante do Senhor, porque você vê o verso 6, ó, é o motivo disso tudo aí, né? é, eles deixaram de seguir o Senhor, de consultar o Senhor, eles pararam de buscar o Senhor, e eles nem perguntam mais pelo Senhor, não querem nem saber sobre Ele, né? não querem nem saber dEle, não, não perguntam se o Senhor tem falado alguma coisa, se o Senhor tem feito alguma coisa. Ninguém mais proclama o nome do Senhor, ninguém mais busca o Senhor. Né? Então, eles se esqueceram de Deus. Eles, antes eles ficassem, né, é, ainda que orando a Deus e orando a, a outros deuses, ainda estão se lembrando de Deus de, de alguma forma, né? lembrando assim, né? É, mas aqui eles chegaram ao ponto de nem mencionar mais o nome de Deus. Então eles se voltaram completamente para os ídolos que eles mesmos criaram. Né? Esqueceram e do... se esqueceram do Deus verdadeiro. Né? E você, vai, né? você vai passando, ele sempre fala né? do grande dia do Senhor, no capítulo 1 ainda tem também. Naquele dia declara o Senhor, no versículo 10, haverá gritos perto da porta dos peixes. Lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa. Aqui ele vem falando assim, acho que né, Jerusalém Judá ia ser destruída assim, por completo. Sim. E aqui a gente já pode entrar né, na invasão babilônica aqui. Sim. E aí ele é interessante que ele não, não ele fala que um povo vai vir e vai causar uma desolação terrível, mas ele não fala que povo é esse. né porque o foco dele está na ira do Senhor, na ira do Senhor. Né? Ele está mencionando essa ira do Senhor que virá, né? é, e aí é interessante que ele cita no verso é, 18, uhum. não tem, não tem livramento para eles, né? nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Nada, né? nada poderá, não, pode até dinheiro, e não, é. não vai servir para nada. Isso, isso é muito contemporâneo, porque a gente vive dias assim, né, pessoas que antes falavam em nome de Deus, faziam coisas em nome de Deus e né, adoravam a Deus de alguma forma, em algum nível, né, e hoje nem se lembram mais de que há um Deus, né, ah, tá. hoje nem se lembram mais de que há uma palavra de Deus que foi deixada para nós, que foi preservada até hoje, então, nem, nem buscam a Deus mais, nem falam com Deus mais, nem abrem mais a palavra de Deus para ouvir a voz dele. né? E, e essas pessoas, às vezes, é, se dobram a ídolos que elas mesmas criaram. Né? E esses ídolos, muito, esses ídolos hoje são tantos, né? não é mais Baal, Astarote, Moloque, mas é, são ídolos até inferiores, né? no sentido de é, coisinhas tão bobas que a gente idolatra. Né? um cantor famoso, um jogador famoso, né? um influencer no TikTok, no Instagram, ou seja lá onde for, né? e se tornam ídolos. Pessoas devotam suas vidas inteiras a esses ídolos. É esses ídolos. Né? E aí se esquecem de que há um Deus. Né? Se esquecem de que há uma palavra de Deus, de que há é, um Deus criador que os fez para a sua glória. Né? E aí... Né? É, quando essa desolação vier, né, esses seus deuses, que pode ser o ouro, pode ser a prata, ser rep... <risos> também não vai servir para nada. Para nada. É, aqui a gente vai né, entrando nos capítulos, dois, são só três capítulos, mas ele fala muito de um remanescente fiel. Ele Sim. cita algumas vezes, eu, eu que estou falando fiel, né? <risos> Alguns remanescentes que ele guarda, que o Senhor guardou. Até, né, ela fala do remanescente que depois deles ficarem em cativeiro eles vão voltar ele fala ele em toda a época professor sempre houve um remanescente o senhor sempre preservou o seu remanescente fiel ah sim sempre teve pessoas que que mantiveram a devoção a Deus né nos tempos mais sombrios nos tempos mais difíceis é, Deus sempre contou com alguém né a gente ler relatos bíblicos como de Noé, de Noé, né? A gente lê relatos como Abraão e Ló, uhum. né? Sempre, mas se tiverem lá dez justos, mas se aí mas tem um, né? Ainda que tudo esteja um caos em volta, sempre haverá um, né? Que se manteve fiel a Deus, né? E a Bíblia às vezes chama de remanescente. Elias, é. né, quando Elias estava lá na caverna, eu até brinco assim, que Elias ele achou que ele era o último bolacha do, do pacote, né, é. eu, o senhor falou, não, eu guardei 7 mil, se eu não me engano. É, né? você pensa que está sozinho? Você não está sozinho, não. está né? sozinho, <risos> você não é o último biscoitinho, é. não. Eu guardei 7 mil lá que não se dobraram. Pois é. Então sempre haverá, até hoje, até na igreja, sempre haverá. Com certeza. Tem pessoas aí que são completamente entregues a Deus e a sua vontade, vivem para fazer a vontade de Deus, para obedecer sua voz. A gente tem o prazer de conhecer algumas pessoas assim, uhum. né? E conviver com pessoas assim é muito mais leve, muito mais fácil, muito mais suave. Muito mais né suave. É, então, e, sempre assim, esse remanescente é, fiel. Por pior que seja a, a situação. Uhum. Graças a Deus. Aqui é bom que ele também dá vai dando esses... Acho que esses, esses pinguinhos de esperança. É. É, aqui no 2, eu, eu destaquei alguns versículos. O 2 é muito interessante, é. né? Há um decreto de, de destruição. De destruição. Né? Aí então, ele reúna fala: Reúna-se. Reúnam-se, congregai-vos, né? Nação antes que pudor. o decreto produza o efeito. Nação <risos> sem pudor. Na, na é. minha tradução está assim: Nação sem pudor. Sim. Antes que chegue o tempo determinado, aquele dia passe como a palha. Antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor. É. antes que o dia da ira do Senhor os alcance, ele ainda chama ao arrependimento? Isso, porque ele, essa profecia, ela tem essa via dupla, né? É, o profeta está dizendo o que está para acontecer, a ira do Senhor vai vir, né? e ela vai vir sobre os ímpios, sobre os arrogantes, ele usa muito, é muito... esse termo aí, né? Sofonias fala muito dos arrogantes, dos orgulhosos, né? tá. e a ira vai vir sobre eles. E aí ele fala assim, mas se você, você que é manso, você que é humilde, se vocês humildes se ajuntarem, né, eu vou preservar vocês da ira. Essa ira vai vir, mas os mansos e os humildes serão preservados. preservados. Professor, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos falando de sofonias.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 Estamos. Professor Joás, a gente estava lá no capítulo 2, de Sofonias, né, falando né que apesar do dia da ira, se os humildes estiverem ali, o Senhor ia preservar né, aquele Isso. Ah, o arrependimento, e há também para aqueles que permanecem humildes, fiéis, há também um abrigo. É, ele até usa esse termo esconderijo. esconderijo. Né? Na versão que eu tenho aqui, ó, buscar o Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então há um esconderijo né, para aqueles que são de Deus, para aqueles que são do Senhor, né, que são mansos, são humildes. E esse esconderijo, se a gente tivesse tempo, a gente falaria de dezenas de citações aqui vamos nas falar. escrituras sobre esse esconderijo. Eu vou falar uma que todo mundo conhece, Salmo 91. Aquele que habita, né? É, aquele que habita, é a mais conhecida, por isso nós vamos falar. Aquele que habita no esconderijo, tem um esconderijo. esconderijo. Né? Mas esse esconderijo é específico. No esconderijo do, do Altíssimo, Altíssimo, a sombra do é. Onipotente, descansar. Né? É, Para se esconder no Altíssimo tem que viver uma vida santa, né? de consagração ao Senhor, de busca da sua vontade, né? Isso implica é, entender, buscar a sua verdade, né? A sua palavra, entender e aplicar ela na sua vida, né? Obedecendo ao que entendeu, <risos> né? Não adianta só entender e não fazer nada com esse conhecimento, né? Tem que aplicar. Precisa é, agir de acordo com esse conhecimento. E aí você se esconde, você tem um esconderijo. né? Você vê, na prática, né? você vê em alguns personagens da Bíblia, Jó, né? Uhum. É, Satanás se apresenta de alguma forma, né, de alguma maneira lá no concílio celestial, é. né, de alguma maneira ele, ele dá um jeito, realidade. ele dá um jeito de se apresentar lá e querendo tirar onda parece, uhum. me parece, né? É, e, da onde você vem? aí ah, eu vim de passear, de rodear a Terra, de passear por ela. Parece que ele está querendo tirar onda, né? Ah, é, daqui, você está né? passeando? Aí, aí Deus tira onda com ele, né? Você está passeando mesmo? Você está aí de boa? Você viu o meu servo, Jó? Homem íntegro, sincero, fiel, temente, né? Que se aparta, Se aparta, se desvia do mal. Aí como que eu vou ver? Por acaso o Senhor não cercou ele de bens? Ele e tudo que ele tem? Ele não conseguia nem chegar. O Jó? que que Satanás está falando? Não tem um esconderijo? Ele não está no esconderijo. Como é que eu vou ver? Eu não estou vendo, né? vendo. Então não vê. Está né? escondido. Deus perguntou para isso mesmo para ele ser desmascarado. Então existe esse esconderijo. Olha olha a atitude de Jó. Por que que ele está no esconderijo? É? Ele era um temente fiel que se desvia do mal. Pois é. Então esse esconderijo é é um esconderijo que exige um um conhecimento que precisa ser aplicado. Você vê na vida de Jesus. Jesus era homem. É filho de Deus, é Deus, uhum. mas na condição de homem, carne e osso, né, ele precisou ser escondido. Né? Precisou. É, Herodes mata todo mundo com menos de dois pois anos. É. Ele, ele vai para o Egito e Satanás nem sabe, nem está vendo. Está né? é, todo mundo morrendo, morrendo ali, ele? mas ele está escondido lá no Egito. E ele permanece escondido até que o próprio pai... Diga, esse é o meu filho amado, em quem Sim. eu tenho muito prazer. Aí o pai aponta. Né? Esse é o meu filho. Né? Aí, a partir daí, vem tentação. Vende. Vem... É João ele é Batista para ser batizado. É. Imediatamente ele é levado é para o deserto para ser tentado. Aí, aí Satanás está vendo. Mas é Deus precisou ele é batizado, Para né, João, ele vai até João, é batizado nas águas. aí imediatamente ele é ele é levado pelo Espírito Santo até servido servido por anjos depois da vitória, vitória. né? É, então ali ele foi tentado mais vezes, né? Mas é, há esse esconderijo, ah, né? É, o, o, as forças do mal só conseguem ver o que Deus permite que eles vejam, né? Para quem habita no esconderijo do Altíssimo, né? é, há, esse, há, há esse privilégio né? para as pessoas que seguem a Deus mais de perto. E está falando desse tipo de gente aí, no verso esse, 3 do capítulo 2. Né? Esse esconderijo, né? A gente leu o Salmo 91 lá também, fala muito desse esconderijo. É, aí a gente vai passando aqui no capítulo 2, ele fala né, que, né, da, da, da Felícia ali, toda os filisteus ali, toda a terra dos filisteus, seus vizinhos ali seriam destruídos. Aí passa também por. tem, tem várias cidades, Moabe, Amon, é, até o Egito, né? Sodoma. Etiópia, Nínive. Sodoma, Nínive, né? Na é. já tinha. Não, um eram, foi específico a Níneve, é, né aquele fala também. Eram contemporâneos, Contemporâneos, né? é. Possivelmente Jeremias também, né? Foi contemporâneo, né? Jeremias foi contemporâneo de Sofonias. Passa né? a Síria, a Síria, né? Fala da Síria, de claro que é Níneve, né? Níneve era a capital da Síria. E depois aqui no versículo 14, o professor fala assim, é, né? Aqui ele começa com o castigo da Síria. Ele estenderá a mão contra para o norte destruirá a Síria, deixando Níneve totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. Sim. No meio dela se deitarão rebanhos de todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Não sei se esse mocho aqui em alguma tradução é pelicano. É, Isso. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão. Expostas. Essa é a cidade que exultava vivendo despreocupada e dizia a si mesmo: Eu e mais ninguém, eu e mais ninguém, que ruínas sobraram, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por elas zombam e sacodem os punhos. Isso aqui aconteceu depois da destruição de Nínive virou é. um pasto, sei lá, para ovelhas, animais e, selvagens. E aí fala de aves de, rapina, né? aves, aves de rapina. Aves de rapina só vão onde tem só se amontou onde tem cadáveres. Uhum. Né? Então Deus está falando da desolação que vai vir sobre a Assíria, né? que vai trazer esse tipo de animal, né? víbora e tudo mais. Eu acho que ficou assim mesmo, é, é era Ficou lindo. desse jeito. E era uma cidade que aqui falava, além de mim não há outra. Né? É, nós somos a cidade mais segura, mais alegre Eu da mais Terra. Né? Eu e mais ninguém. É soberba, arrogância. Né? Deus sempre vai se levantar contra esse tipo de atitude. Né? Depois a gente entra finalmente no capítulo 3. Né? Aí fala do futuro de, de Jerusalém. Mas na minha versão, acho que na sua também, professora, ele já começa assim. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Esse ai aí, ele tem um significado, não tem? Nossa, Deus, toda vez que ele aparece... É, é. é, é dá um medinho, na né? Na Bíblia, toda vez que aparece um ai desse, é, um negócio, o cenário é de desolação mesmo. Desolação. Né? Coisa terrível. Essa é. cidade rebelde, né? Aqui, seria Jerusalém, Judá, ali, é, era uma cidade adúltera, né? Deus considerava ela é. adúltera. Ele fala dos sacerdotes, dos profetas, dos líderes. que eram levianos, eram é, dúbios, né, eram falsos, e aí ele vem, o, o dia do Senhor vem de forma terrível contra eles, do jeito que ele veio contra a Síria, aí, né, você vê no verso 11 do capítulo 2, uhum. ele fala que o Senhor se mostrará terrível, terrível contra, eles. contra eles, né, é, e contra os seus deuses, né, também, aniquilará todos os, os deuses da todos. terra, né, é, e aí, talvez, ele começou por Moloque, né? Que era, nessa região aí, a divindade mais, assim, Adorar. celebrada, né? E aí, hoje, hoje é uma divindade que se levanta também com muita força, né? É, a gente, recentemente, né, tentaram passar uma lei aí de, de anestesiar o feto que vai sofrer o aborto, né? Quer dizer que mate, mas desde que não sinta dor, né? Vão aliviar a dor desse ser que está sendo assassinado, né? Que é esse é o termo. Isso é um moloque moderno. Né? Quando, quando uma mãe que está prestes a dar à luz, isso é um privilégio, né? um milagre da natureza. Né? E em qualquer instância isso é um milagre, né? Sim. E ela decide matar o fruto do seu ventre, né? isso... Antes dele nascer, ainda, né? como Locke era, era, é. mais, era mais. era até mais, assim. É, sincero. Porque aí, aí ficava bem claro quem está matando quem. Que, né? é, é, que que jogava pessoa... lá no meio do fogo, fazia aquele barulhão para não ouvir o choro das crianças, né? E aí e lá, ficava se, tudo bem. Ele aceitava só se é a, a mãe quisesse dar mesmo, né? A é. pessoa tinha que. né estava bem definido quem era assassino, porque. É. É. E era adoração. Era né? adoração. Agora, agora hoje a coisa é, é mascarada porque... com, com áreas de saúde pública e coisas desse tipo. Meu corpo, né? minhas e, regras. Ideologias é. estranhas, né? mas é o um moloque moderno. Deus vai destruir né, Tudo. E, esses deuses. E ele fala assim também no versículo 2, não ouve a ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Né? e depois fala dos juízes, né, tal. Aqui, parece assim, né, não houve ninguém, a gente vê que, que, que toda a nação de Israel foi advertida, tanto mesmo o reino dividido, né, várias e várias vezes. Deus, assim, é muito paciente, porque, até lá, acho que, se eu não me engano, assim, na carta, né, segunda Pedro, no, no capítulo 2, ele fala dos profetas que foram usados pelo Senhor, do Antigo Testamento. O senhor usou muitos profetas, professor. Você vê assim, esses 12 profetas menores, praticamente todos advertiam Israel e até as outras nações da destruição iminente. E não ouviam. É. Simplesmente não ouviam. Já pensou se tivessem dado ouvidos a uma mensagem dessa? Né? Se ajuntem mansos e humildes, se eles tivessem ouvido. Né? É, tudo indica que Sofonis começou a profetizar no começo do reinado de Josias. Jesus então foi um começo Próspero né ele mandou destruir os altares né mandou ele fez um esforço para parar com a idolatria né é, mas depois foi consumido pelo orgulho e foi... sofonias fala bastante do orgulho fala muito. Né? se esse povo tivesse dado ouvido a sofonias no começo da sua profecia tudo seria diferente né Deus Deus falou isso na própria profecia falou. né mas eles não deram ouvido. Eles era como né, eles não ouvem ninguém, eles falam assim, vocês não ouvem ninguém, não ouvem, é. simplesmente não ouvem. É, é, e aqui a gente vai né, caminhando para o final. O final é lindo. É o final. Né? <risos> verso 14 para frente. Do verso, é, Cante a cidade de Sião, é, rejubile ao Israel, alegre-se, regozije-se, regozije-se de todo o coração a cidade de Jerusalém. Aqui ele começa a falar do governo de Cristo. Ele diz que haverá um tempo né, em que ele vai juntar todas as nações e as nações ímpias serão destruídas e ele vai restaurar Jerusalém. Né, e todas as nações que sobrarem dessa desolação, todas as nações virão a Jerusalém para adorar o rei. Em Jerusalém. em Jerusalém. O rei de Israel. Né? Ele fala do rei de Israel uhum. aqui, ele não está falando de Josias. Não, né? aqui ele está falando é, de Jesus. O rei de Israel. Quem é? é? E aí vai vir gente de todo lugar da terra para adorá-lo. E ele fala aqui de um tempo em que não haverá mais temor, não haverá mais tristeza. Né? Ele fala de não temas, ele fala, é, você se deleitará com alegria. né? Aqui ele é, fala, é. Então é. é haverá adoração a deus em todo canto da terra e e essa adoração vai ser em todo lugar mas pelo menos uma vez todos Bom, de todas as as nações da terra vão ir a jerusalém para adorar o rei né face a face e quando vai acontecer isso professor quando todos vão ah, e a igreja vai estar tá com ele já né vai estar tá com ele. É, isso aqui é, é, é se você lê em conjunto né, com Daniel, com o Apocalipse, você faz uma visão panorâmica do que vai ser. Né, e o, o final vai ser glorioso. Para quem anda com o Cristo, para quem anda, quem segue a Deus mais de perto, o final vai ser de alegria mesmo. Né. Essa desolação aí vai ser para os outros. Né. O manso vai ser preservado. Porque você guardou a minha palavra, eu te guardarei do dia da ira, né, do dia. Da, da, da grande tribulação que virá sobre toda a Terra está escrito isso né, em Apocalipse então é, é um final glorioso para quem anda com Deus mais de perto é muito lindo mesmo né? E, né quando a gente pega nós estamos encerrando o panorâmico mesmo e até aplicando o nos dias atuais então né sofonias, ele fala né do grande dia do Senhor né, da destruição iminente mesmo ali para Jerusalém, aquelas cidades Sim. Né, devido Deus ia aplicar a justiça né, a taça Jesus. é Jesus ele ia aplicar e também fala do Falta grande dia do futuro. escatológico futuro é. do mesmo jeito que ele profetizou que aconteceria aquele dia lá mais próximo aconteceu é. a gente não tem motivos para acreditar que não vai acontecer esse pois outro aí é. E aconteceu do jeitinho que ele falou. Então, é, é, só, é só os humildes se congregarem. Vamos, vamos se ajuntar. Né? Vamos, vamos congregar. Né? Vamos nos unir né? nessa devoção, nessa busca de Deus, que o final vai ser de alegria. Ao é verdadeiro Deus, né? É. Porque Deus ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. Pois né? é. Uhum. Isso é a única coisa que ele não divide com a gente? É. Ou eu estou falando errado, professor? É isso mesmo. Uhum. Ele não divide. Pessoal, vamos ficar por aqui. O próximo vai ser sobre o profeta Abacuque. Até o próximo. Deus os abençoe.